Santos registrou um caso positivo para a varíola do macaco, a monkeypox. E nós estamos com quatro casos suspeitos. Os primeiros sinais que aparecem é febre, prostração, cansaço alguns linfonodos, gânglios aqui no pescoço, na virilha e também vesículas pelo corpo, bolhas. Essas bolhas, elas têm uma secreção e elas depois, ao longo dos dias, ela vai secando, vai formando uma crosta e aí a gente acaba, quando acaba essa crosta, a gente fala que acabou a transmissibilidade. O isolamento é feito por 21 dias, esses pacientes, tanto confirmados quanto suspeitos, Estão sendo monitorados por nós da vigilância e estão em isolamento também em suas casas domiciliar. É, lembrando que todos estão bem, estão sendo é, bem monitorados e, enquanto isso, esperando os resultados dos exames.